Bora conferir o game Meat Force E esse aqui é um game que o que me animou muito é que ele faz uma homenagem aos desenhos dos anos 80 Putz, ele tem muito esse visual aqui de He-Man, Thundercat, Caverna do Dragão, She-Ra E qual é que é a pegada desse game? Ele é um FPS roguelike e aqui a gente vai enfrentando dungeons diferentes com essa pegada muito nostálgica dos anos 80 Deixa eu mostrar pra vocês aqui Já tá aqui a minha personagem, obviamente eu vou Adivinha, de... adivinha O que ele escolheu? Uma maga de destruição Olha aqui, a gente tem quatro classes aqui no início O game, lembrando que ele foi lançado Essa semana em acesso antecipado Pra PC, então alguns Bugzinhos ainda podem rolar antes da versão Final do game, e o jogo é desenvolvido pela Beandog, né cara? Olha só, aqui tá a classe de mago A gente tem uma classe aqui Que seria tipo uma paladina Tá vendo? Esse aqui é o nosso caçador, que ele é focado em arco. E o nosso rogue aqui, que ele é bem equilibrado aqui com espada e tal. Vou mostrar pra vocês aqui, por exemplo, a maga, que é a personagem favorita aqui já de cara, né, cara? Olha só, ela tem aqui um buff já da classe dela, que a mana regenera mais rápido. Isso só rola com ela, né? Ela tem... aí cada personagem tem... Três habilidades, né? Uma habilidade tática, uma habilidade de combate e uma ult. A habilidade tática dela é o snap, ela estala os Clica dedos dedo. e aí ela avança rápido pra frente, se teletransportando. Hum. A habilidade de combate dela, ela vai sumonar uma coruja que lança flechas, cara. Que Nossa, é o... no maior estilo os desenhos mesmo. É muito clássico, velho. E aí a ult dela, ela cria uma barreira, que é um domo. Que né, impede que ataques inimigos ultrapassem esse domo. E ainda ela cria um buff para os aliados e um debuff para os inimigos. Os inimigos tomam mais dano dentro Tudo desse útil. domo, né, cara? Tudo bem útil. E aí, vou mostrar para vocês ali. Conforme a gente vai avançando nas dungeons, a gente vai upando. A personagem aqui, ela tá recém nível 3, mas aí ela já pode fazer algumas infusões aqui. Vocês veem que tem algumas subclasses. Uhum. Eu, por exemplo, tô no level 3 aqui e já coloquei duas infusões na subclasse de Arquimago. Tenho mais mana e mais ataque mágico também. Para vocês terem uma ideia, essa subclasse aqui é focada em dano de destruição mágico. Para mim é o arquétipo básico aqui de mago de destruição. Uhum. Aqui a gente tem Battle Mate, que dá para focar bastante em defesa física, ataque físico junto com magia. E o Quick Mage, que é focado em Stamina e Resistência. Então a gente tem aqui um Mago que ele é bem rápido. Talvez Rapidão. não cause tanta destruição, mas ele é um pouco mais veloz, né? Sim. E a gente tem habilidades também relacionadas às skills que a gente tem, né? A gente pode upar a nossa habilidade tática, a nossa habilidade de combate e a nossa ult conforme a gente vai upando o personagem. Bora lá direto Bora. pra gameplay? Então é o seguinte, a gente pode jogar solo, totalmente single player ou com outros tanto amigos quanto desconhecidos. Vou confessar para vocês que eu testei esse modo aqui nesses primeiros dias de acesso antecipado. Tá um pouquinho bugado uhum. o servidor, ainda tá com input lag, eles estão ainda configurando. Então bora testar. Bora. Totalmente solo para mostrar o game aqui para vocês. Puts, cara, eu gostei já da ideia desse game de, desde o início, velho. Fiquei animado, véio. Ah, pra quem curtiu os desenhos ali, olha. He-Man, Caverna do Dragão. Tu enxerga ali nos personagens, nos elementos, assim, a referência, né? Vai no meio da nossa nostalgia, né, pô? É. Olha aqui, então a gente tá aqui com a nossa maga. Ela começa já com um livro de spells. Eu tenho essa, esse spell básico aqui, que ele não tem um alcance muito grande, mas é um, tipo um, dois metros pra frente. E se eu segurar... Vocês veem que ela conserta Demora a força. Mais. E aí eu posso escolher onde ela vai jogar. Eu vou destruir aqueles vasos lá pra vocês terem uma ideia. Eu jogo lá, ele destruiu. E é isso, cara. Basicamente é tá isso. Tá outro comentário. Meu Deus, o visual tá muito fofo. Tá muito legal, muito. né? Tá bem caprichado, pô. Muito caprichado. Então, mas ela já começa com uma espada, caso dê um desespero ali. Vocês veem que cada vez que eu jogo magia, eu vou gastando mana. Se eu ficar sem mana, ela regenera mais rápido que nas outras classes, mas se eu ficar... No meio de uma batalha, eu posso puxar a espada para no desespero ali, né? para um Battle Mage é legal. Pra gente que quer focar em ataque mágico, o ideal é ficar sempre jogando magia, ó. Então vamos lá, ó. Já tem esqueleto. Ah, isso aqui tem que ter cuidado, cara. Se a gente... Ah, isso aí é tipo explode. É, isso aqui ele explode em fogo Não é bom estar perto disso aí, não. Tá. Mas a gente pode usar isso até a nosso favor, viu? A gente pode usar como se fosse uma bomba Para destruir os inimigos. Nossa, amei. Então vamos lá, ó gastar aqui I will teach you a Olha lá, ó Vou mostrar pra vocês ali Quando ele tiver, pra... Ah, tem outro lá, ó, que a gente poderia jogar lá atrás também Espera ele chegar lá. aí Isso. Uh é, Tipo ah. ele tomou dano do teu ataque e do fogo, né que tu... Exatamente Essa tipo, tu que que é... o ambiente, né No ataque Enquanto eles estão vindo, vamos lutar rápido aqui, ó Tem umas arcas Já achei um arco aqui também A gente não vai usar, né, dá, dá até pra usar só pra mostrar pra vocês, ó. Esse estilo de gráfico, ele lembra muito uns games uh, que bate na nostalgia, mas ele é... Sério, é muito convidativo. Tipo, eu amo, amo. É bonito, né, cara? Amo. A galera do estúdio caprichou bastante. O jogo tem lá seus probleminhas agora de lançamento, como o multiplayer, por exemplo, que ainda tá é. bugado. Mas eles ainda tem bastante trabalho aí e é um jogo promissor, né, cara? É um jogo, eu acho, muito promissor. Vamos ver, né, cara? Nossa, tá. eu jurava que era tipo uma TNT que tu estourou Não, cara Olha aqui, <risos> ó Poçãozinha, a gente pode carregar uma poção por vez Então no desespero a gente pode rilar ali Essa poção de cura, de vida mesmo E é isso, cara Aqui a gente vai fechar a nossa... Já fechou a nossa primeira sala Esse esqueleto tá na segunda sala camperando é. aqui, cara Miserável Vai não, velho. Morra, morra Não vai me pegar, não Aqui já tem mais, hein. Tem que cuidar esse Goblin, ó Que ele rouba nosso loot vergonha! É safadinha, ele rouba nosso loot. Tá, mano. e uma pergunta. Eu, não, eu Deixa eu reparar agora quanto que ele gasta de... De mana. mana a cada, tipo, com esse golpe pesado, se tu for usar o curtinho, né? É bastante, cara. A ideia é assim, ó. A gente... Conforme a gente vai morrendo, a gente perde todo o nosso loot. Hum. Mas a gente pode upar mais, né? Então, futuramente, não vai gastar tanta mana. Tu vai, talvez, gastar mais rápido. É uma, uma. Exatamente. É um roguelike, né? Então... A Vai gente melhorando. morre e perde tudo, mas o que a gente opõe a gente mantém, né? Isso que é legal. Esse visual me lembrou... Ai? Um dos esqueletos... Agora não vamos lembrar o nome. Eu acho que a gata tá lembrando do City of rest. Eu acho que é do Cedar of, of rest. Rest. É. Uh, é um que tinha umas tumbas que tu tem que abrir, também que eu adorei o jogo. Porque a gente trouxe vídeo pro canal. Mas enfim... Lembrando aleatórias é, é da Gabi é. no meio da gravação, né, galera? Tá. Beleza, a gente level, aparentemente I limpou essa everywhere. área, mas... É, a ideia não é avançar rápido. É, o interessante é a gente lutear, né? Ver tudo que a gente pode encontrar. Vai que a gente tem um, um livro de spells é, um pouco mais poderoso do que a gente está usando. Ai, cara... Meu Deus! Uou! Combo, What? combo! Eu caí num penhasco, cara. um buraco cara. ali, né? Nem sabia, já vou até rilar aqui, cara. Já vou até rilar. Meu Deus... Quase a gente foi de base, hein, galera. No meio da gravação, hein. <risos> então tá, ó. Beleza. Eu gostei da voz também, é agradável. Putz, é legal, ah. cara. Aqui desse lado eu já peguei? Não, né? É Não, já peguei, daí. já peguei. Ah, ele salva, ele salvou. Ele salvou. Não, aqui ele salva. Ah, olha só, a gente deu uma opadinha durante a dungeon Então a gente pode ver aqui que perk que a gente vai selecionar hum. A gente pode rilar, a gente acabou já usando a poção uh, Puts, cara, nenhum desses é tão interessante Eu não Mas tinha... não pode guardar pra acumular? Uh, vai ser um desses quatro agora, né? Ah, dani, cara, vamos melhorar a nossa stamina e nosso uh, ataque melee Porque na hora do desespero pode ser que ah, a gente use, cara Ó, oh, já tem outro perk aqui pra gente usar, cara é... Vamos ver nossos projetos A gente vai regenerar é... Passivamente, cara Quando a gente tiver parado, isso ah, é interessante é também, né? Tá Beleza, velho, vamos seguir aqui para a próxima sala Fechou, cara Aí, aí de cara aqui É quase um molotov, né? Isso aqui é nosso molotov, cara hum. Isso porque a gente tá usando um livro de spells De fogo, né? Hum. Se a gente usasse um outro ia ser diferente o jogo ele trabalha basicamente com dois tipos de ataque, o ataque físico e o ataque elemental. O ataque elemental são vários Oi, ah! elementais diferentes, cara. Ele tentou amar, velho. Oh, que safado. <risos> então tem fogo, tem veneno, tem gelo. E Calma, os veneno... o que essa bola verde faz? Ah, isso aqui é que nem a outra, só que essa aqui é um outro <risos> tipo de elemento. É tipo um ácido. É, um poison aqui, hum. ó. Então os inimigos, eles têm também defesas é, elementais diferentes. Então, dependendo do inimigo, é interessante a gente usar um ou outro elemental, né? Uhum. Beleza. Pegar Uf. rapidão. A gente tá pegando ouro, futuramente a gente encontra NPC de venda, né? Isso que eu ia te perguntar, pra que usar o... É. Vamos ver, cara. Aqui eu acho que foi tudo, a gente segue pra próxima sala, né? Vambora, cara. Ó, se a gente for jogar no multiplayer, são até mais três jogadores... Mas os inimigos também ficam mais difíceis, né? Aqui tem bastante vocação. Joguei a nossa coruja ali. Tacando flecha. É, a tua mana tá... Pega espada! É. Ei, cara, a mana foi rápido. Sacou, velho! Ah! Aí. Ah, Vê mas lá? a espadinha tá dando bem também. Tudo tá, bom. mas a gente gasta vigor, né? Tá vendo é. que ela chegou a ficar tonta uma hora. Ela acertando a espadada, ela pode ficar tonta quanto ela quiser Olha lá, cara O arqueiro, cara, é safado demais, velho Olha lá Fica escondidinho, né? Ai Não vai não, cara hum. Calma. né? Ca tchau Olha aí, cara, conseguimos, sobrevivemos aqui, hein uh, -huh. uh, poçãozinha da hora, hein Pegamos uma poçãozinha bem que a gente tava precisando que a gente tinha gastado a outra, e só que eu não sei o que que é, é... Ah, a gente pode reforjar itens, cara hum. Tem alguns totems desses que tem alguns benefícios pra gente no meio das dungeons Tem um que é pra reviver os nossos aliados que morreram é, durante a dungeon, durante a run Tem um outro totem hum, que é pra relar, tipo uma, um totem poção, sabe? Que é bem interessante também, né? Tá, beleza. Aqui o multiplayer, foi, né? ele é tu contra os jogadores? Ué? É tudo co-op, tudo co-op. É o um squadzinho peça é. do caverna do dragão, né? Fazendo a parzinha mesmo. Exato. Aqui... Só é que, bom... obviamente, a quantidade de inimigos e tal, fica. Duplica. Mais inimigos e uhum. eles ficam mais fortes também. Sim. Né? Mas dá pra igual, né, cara? É legal a experiência, cara. Eu gostei, só que ele tá muito lagado. Realmente Não, tá com fire. problema. Meu Deus, cara. Vou ter que usar a poção de novo, velho. Nem tudo vi bem. de onde veio esse fogo. Eu, eu acho que, às vezes, tem alguns lugares escondidos, cara. Tem umas armadilhas que são. Ah, meio certeza sabe? que foi armadilha. Nem vai de volta, nem vai de volta. Eu tenho que voltar. Aí, ó. Era aquela planta, é, eu acho, velho. não? Pra cá, ó, que a gente tem que ir. Beleza, ou a gente veio daqui, cara? A gente veio daqui, não foi? Olha pelas caixas que estão destruídas. Tu tá destruindo tudo pelo caminho. <risos> hum. Por baixo a gente já foi, velho? que não. Aqui não. tem uma salinha que a gente não visitou É bom sempre explorar tudo, viu? E até fica como uma marcação É a megalinha do pão, eles já Aí, caralho. Tu vai pegando tudo no caminho Aí tu já sabe Uma escolha de poder, hum. velho Eu não tenho 10 Aqueles mil de ouro ali. Hum. Infelizmente a gente não vai poder testar aí Porque eu não tenho ouro suficiente, cara Tá, beleza, ah. aqui foi, né? Eu acho que a gente veio ali de cima, não foi? Então tá... é o caminho é pra cá, velho Vambora é aqui, né? Tá, beleza. Calma, volta. Aquele tipo cogumelinho amarelo. Sa Vó, ó, a, a tua direita atrás. Ih, ó, aqui tem um negócio que eu deixei, é. Aí, ó, isso aí, ó. Tu faz alguma coisa aí? Não faz nada, cara. Esse aqui ah. é cenográfico. Tá vontade de arrancar e ficar louco. Uhum. Aí, ó. Se a gente usa toda a barra de resistência correndo, coming, eu vou coming. mostrar pra vocês só pra vocês terem uma ideia cara. Ela fica exausta, cara. Não, não é pra gastar essa barra toda. Não gastem, ela ficou exausta. Ela não vai conseguir andar direito até ah, preencher a barra completamente inteira. Completamente tonta aí. Tem que preencher a barra inteira. Agora eu posso voltar a correr. Então, jamais fazer isso, cara. Até quando estiver fugindo, o ideal é não usar essa barra inteira, né? Simbora então, hein? Putz, cara, agora vai começar a ficar mais difícil. Já vou castar nossa bubble ah, aqui. Ah, tá. Coruja. Ele, sem... Ah, ele passa, né? Ele passa. Level Up Beleza, cara Olha o esqueletão lá ó. Mas, no caso, tu ataca eles dentro da Bubble É... Uh, teu ataque fica mais poderoso? Fica mais poderoso E o deles fica mais fraco, né? Ai This will teach a Eita, cara Tô muito right. perto Qualquer okay. coisa espada, espada Qualquer coisa espada Vem Caraca, velho. Eu ia tentar me esconder aqui, mas não deu tempo. Uh, que isso, cara? Esse cogumelo assassino! Tem como relar? Lixo, lixo, lixo, lixo! Velho nossa vida, que, cara. Que é esse cogumelo chapeludo aí. Uh, tem um parque de relar. Ai, tem um parque de relar. Meu é tudo, Deus, cara. Hein? <risos> Boa sorte, hein Aumentei o dano dos spellbooks Caraca, um pork de rir lá bem na hora, velho Isso aí porque a gente upou, né De onde uh! surgiu, é isso que eu quero saber O quê? Eu é entre bicho estranho. <risos> Ah, tem uns que eles caem das janelas de cima também, velho Tem que ficar ligado, hein Olha aqui, ó oh, Bota de inteligência aumenta o ataque mágico Ali embaixo, ó, vocês viram que ela ficou num slot que não é das armas, velho. É dos tipo amuletos, né? Uhum. Então tem alguns itens que a gente encontra também que a gente vai usar. Tem o resto da armadura, será também? É, não é necessariamente armadura, às vezes tem colar, tem umas coisas tá. assim, ó. Ó, meu Deus. Ó, tem umas armadilhas que estão no teto, cara. Essa aqui, cara, vamos trocar, porque esse, esse arco aqui é melhor do que o que a gente tinha. Então, ó, tem que tomar cuidado que as armadilhas são bem safadas desse jogo, velho. Tá. Percebemos Olha Quezinha. aqui, velho Vamos pegar aqui A gente não usa, né, cara? Mas... Ah, é escudo. Um escudo Vai que, né? Vai que Se tiver como a gente vender, depois ia ser interessante também, né? Aqui não tem nada, né, cara? Tu não trocou pelo arco O arco tá ali no 3, né? É, tu o arco só... tá ali, eu tenho slot pra quatro armas, né? Uhum. Agora, se a gente achar um spellbook, um livro de feitiços ah, joga fora mais minutos. poderoso, já vai. A ideia é a gente usar basicamente os feitiços, né? A não ser no desespero ali que vocês viram que a gente usar a espada, né? Tá, cara. Usa o arco, arco, arco. Toma! Esse grute aí do inferno, é. velho! Pronto. Olha aqui atrás, uh! velho. Eu vi a coruja que a ajudou, velho. Ela tava uhum. atirando pra trás, eu pensei, que diacho que ela tá atirando é, que aqui. É, o que ela tá fazendo ali? Ah, velho. Vamos pegar um cover aqui? Ah, cuida. Deixa a peleta. Usa o arco também, pra usar só pra testar. Bora usar o arco, então. É bom. Ai! Ué! Safado! Não! Sai! Sai! Vai, queima! Queima! Ele ficou todo morto <risos> na hora! Ih, flechada! Olha lá! This will teach you a Toma! Vai ficando difícil, cara! É que começa a acumular bicho, <risos> né? Olha o esqueleto lá, cara! Ah, vou tentar fazer a bomba! O fogo, Aí. Ele parece que pressentiu, né, cara? Ei. Ele tá fugindo, né? Tá fugindo, safado Não, é esse aí Ele Passou mais da fila do QI do que os outros Ai, que isso? Tem um arqueiro aí Que isso? Ah. Meu Deus, cara Foi quase uh. Foi, ah, né? Essa aí foi pegar O é que dropou aqui Tá um mês, cara N Não vou pegar, não, velho Esse aqui até... Ele... Esse que ah, é tipo de arma pesadona, cara Que não combina nem um pouco com o mago, né Então hum. a gente não vai nem pegar, né Tá, vamos seguir aqui, cara A gente tava precisando de uma poção, hein Poçãozinha cairia bem agora, velho. Spellbook é pior que o nosso, tá vendo? Ah, então, não. então não vamos nem pegar, velho. Nem vamos nos gastar aqui, né? Sabe quando tu tá numa biblioteca tu tem na mão um Harry Potter? É. E aí na prateleira tem uma porcaria? Não, então aí aí tu, tu diz não, não pega, cara. Aí Ou sem... tu tem um Tolkien não. na mão e aí tu olha na prateleira e vê uma porcaria e Ai, achei que vinha polêmica aí, velho. <risos> <risos> Eita! Não, porque eu gosto dos dois. Tá. Ai, cara. Uh! Veio de fogo Tá Beleza Era é, o golpe fica bem mais power Ai cara, tem outro aqui atrás Que é isso? Que que é isso, cara? Ele suga a tua alma, Me... sei lá <risos> Quem era você, cara, que chegou nas trevas. E aí, trevas. tem que fazer tudo de novo? Olha só, cara, essa aqui é a tela de quando a gente morre, né? Tá, daí, daí o que acontece agora? Ó, a gente upou aqui até o level 3, a gente volta pro lobby, ele mostrou aqui o que, que a gente ganhou de XP uhum. e tal. E aí, a gente volta lá pro lobby, e aí, deixa eu mostrar pra vocês, tem aqui nosso herói. Tudo que a gente ganhou, no caso, a gente não conseguiu upar um level aqui. Mas a gente vai é, alocando os nossos pontos de habilidade... E vai ficando mais forte conforme a gente vai upando, né? Sim, aí com certeza mais pra frente tu vai passar rapidamente desses primeiros lugares. Exato, né, cara? Os mas os primeiros a... bichos vai ser easy. O jogo, ele é difícil do começo, senão não seria um roguelike, né, cara? É. A ideia é realmente essa, a gente ir ficando mais forte, né? A gente tem uma pedra aqui, um artefato, que aumenta a nossa mana inicial também, já de começo. Isso a gente pegou na última run, né, cara? Isso aqui já nos ajuda. Mas é isso, cara. Basicamente isso aqui, o jogo... Ah, um eu gostei! Achei ele... bem legal. É legal, ele é difícil. Pra quem curte o roguelike, cara, e ainda mais com essa temática aqui, meio de fantasia, com uma pegada de desenho dos anos 80, eu acho que vale dar uma conferida no game. Eles ainda tem bastante coisa pra trabalhar, adicionar mais conteúdos, resolver alguns bugzinhos. Mas fica aí a dica pra galera, né? Eu gostei. Gostei, Ó, achei legal. Quem quiser comprar o Myth Force ainda, pode comprar usando o link que tá aqui na descrição do vídeo. Ou comprando no site da Epic, é só usar a nossa tag de criador, Bulldog, Info e Nerd. Qualquer uma das duas formas que vocês comprarem, vocês ajudam o canal ainda. Yes. Galera, acho que vamos ficando por aqui, né? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí de gameplay. E até, até a próxima! próxima.